Salve, salve rapaziada, beleza? São barriga, não No vídeo de hoje eu vou ensinar mais uma forma aí de ganhar jogos na, da Steam de graça todo dia. Ou quase todo dia. Bem, então vamos lá pro vídeo. O site é o Indie Gala. Quando vocês entrarem, o link vai estar tá na descrição. Quando vocês entrarem, vocês criam a conta de vocês. Aí provavelmente vai estar tá no nível 0. E todo dia você vai, vocês vão ter 240 galas silver. Talvez quando vocês criam a conta, não sei se vai ter já os 240, mas todo dia vocês vão ter... 240 Galas Silver Aí o que vocês vão fazer com essas Galas silver? Vocês vão passar o mouse aqui em Community E clicar aqui em Giveaways Depois que clicar em Giveaways Vai, vai para essa página aqui Aí aqui vocês descem um pouquinho E vai ter aqui, ó que... O que tá escrito aqui? É, seja vigilante há um tempo limitado Para uma chance especial de ganhar Ou seja, daqui uma hora vai ocorrer O sorteio disso daqui, disso aqui e daqui Aí cada um tem um pontinho, ó. 8 IS, que é, é... Aqui, 88 Galas Silver. Aí quando vocês clicam aqui, diminui aqui. Aí é só ir entrando aí no sorteio. Aparentemente nesse, aqui em cima vocês tem mais chance. Aí descendo um pouquinho para baixo, vai ter mais sorteios. Aqui vocês cliquem ao Levels. E coloque no level 0 e vai entrando no sorteio. Tem DLC, tem jogo. Vocês vão entrando em tem um bocado, vai entrando em tudo aí. E é basicamente isso. Aí cada um tem um, um total de pontos diferente. Uns é 4. Outra é 1. Um, Outra é, outro, é 8. Outra é 8. Outra é 12. Outra é 80. São vários e vários sorteios. E aí, vocês vão ter várias chances de ganhar um jogo todo dia. Dependendo da sorte de vocês, né? No meu caso, eu não tenho sorte, então. É mais difícil. Mas é isso aí. Basicamente é isso o vídeo. Bem, eu espero ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado vocês, deixa um like aí só para fortalecer o canal. É, Considere também se inscrever no canal, que eu trago vários vídeos aqui. Que podem ajudar vocês. E é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!